precisando cortar o cabelo. Mais um vídeo de perguntas e respostas e mais uma vez eu peço para vocês, se vocês quiserem que eu responda as suas perguntas, coloquem nos comentários desse vídeo que eu respondo nos vídeos posteriores, beleza? E também, ó, me segue lá no Instagram, @vitorisui, que lá eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui, além da gente poder interagir mais e você ficar sabendo um pouquinho mais da minha vida aqui no Japão. Mas então, vamos começar. Bora Márcio Ávila, e aí Sui, tudo beleza agora? Tudo certo, muito obrigado Márcio Tenho três perguntas barras curiosidades Aí no Japão dá pra fazer aquele churras tipicamente brasileiro regado a muita escola? O churrasco tipicamente brasileiro dá pra fazer sim Tem alguns quiosques que a gente aluga pra fazer isso, mas você tem que alugar e tem que limpar depois Tem alguns lugares grátis? Até tem mas são bastante disputados. Na praia, tem algumas praias que permitem. Mas você também tem que alugar o local. E depois também tem que limpar tudo. Mas que dá pra fazer, dá sim. Você disse no vídeo que japonês é indiferente ao estrangeiro. Mas parece que ele, entre aspas, paga um pau para americano. é só a impressão minha. Olha, eu acho que a influência dos Estados Unidos aqui no Japão é bem parecida com a influência dos Estados Unidos aí no Brasil. Principalmente assim, no idioma, em algumas palavras que a gente pega deles lá, né? E também de alguns costumes, como por exemplo, o fast food. Mas mesmo assim, os fast food não são tão populares como são aí no Brasil. Lógico que tem as empresas de fast food, do sanduíche lá do M Grandão e tal. Só que essas franquias, elas não são assim como no Brasil, que todo mundo vai sabe o japonês ele gosta mais das comidas deles das, da cultura deles então tem a influência sim mas não é uma influência assim tão grande tanto que os costumes do Japão são bem diferentes dos costumes do Brasil dos Estados Unidos de qualquer outro lugar qualquer pessoa que veio morar aqui vai te falar isso como foi a recepção de The Last of Us parte 2 por aqui Olha, não dá pra dizer que The Last of Us Part 2 é, foi um sucesso de público. Porque você não via tanta publicidade quanto, por exemplo, de Final Fantasy VII Remake. Ou, por exemplo, de um Dragon Quest. Mas também falar que foi um fracasso é uma mentira. Tá certo que ele não ficou nos mais vendidos do Japão, mas mesmo assim, o menos vendido do Japão é uma venda substancial. Até porque o mercado japonês consome jogos, mas eles gostam mais dos jogos deles, que agradam a eles. Então, quando se diz que jogos como God of War ou The Last of Us não fazem tanto sucesso aqui, não quer dizer que eles foram um fracasso. Quer dizer que eles vendem menos em relação aos jogos que os japoneses gostam. Alex Soares, você falou em banners. Aí eu vou explicar, é porque tem os banners que ficam nas lojas quando tem os jogos em lançamento e tal. Você tem algum? Seria legal ter e usar a como pôster para enfeitiça... enfe... enfeitiçar é boa para enfeitar game room parabéns pelos vídeos como sempre excelentes forte abraço então Alex para pegar esses banners não é tão simples assim não é costume do japonês ele te dá essas coisas e não é costume também da gente pedir geralmente pedir é uma meio que falta de educação não sei se é bem essa a palavra mas não é comum pegar o que não é seu, é algo muito complicado aqui geralmente essas lojas devolvem esses banners para quem trouxe o destino desses banners com certeza vai pro lixo mas é muito difícil pegar coisa que no ocidente não acontece tanto né você pode chegar lá e falar, ah, vai fazer o que com isso aí? ah, não vai fazer nada, ah, então pode pegar mas aqui é mais complicado mas que eu queria ter um banner, por exemplo, do Ghost of Tsushima eu queria, que eu achei muito doido aquilo lá ou do próprio The Last of Us, ou do Final Fantasy VII Remake. É claro que eu queria, mas aqui não é tão possível e tão fácil assim. Olha uma sopa de letrinha aí. JSX Máquina. Isso aí, nas escolas japonesas é ensinado o alfabeto romano, latim ou apenas o Hiragana e o katakana. Tem o Kandi também, né? Olha, JSX, ou JSX, não sei como é que você quer é, que chama. Nas escolas japonesas se ensinam o alfabeto romano sim, a que eles chamam de romandi Tanto que eles sabem, na fábrica mesmo que eu estou, a gente fala o nome das peças é, com alfabetos romanos. Mas é claro que eles aprendem por causa do costume da língua inglesa, que é claro que é bem difundida aqui. Então o japonês sabe Hiragana, Katakana, Kanji e também o romandi que é o alfabeto romano. Tem muitas cidades, principalmente as maiores, que todas as placas têm o um nome em japonês e também tem o um nome em alfabetos romanos. Aqui onde eu moro é um grande exemplo. Também aqui tem bastante brasileiros, né? Mas tem cidades do interior e até aqui mesmo na cidade, nos lugares mais isolados, em que as placas são todas em Kandi, Hiragana ou Katakana. Aí só com GPS mesmo. Rui Silva e Sui, o Japão sofre muitos terremotos. Você já sentiu algum? Você não tem medo? Abraços enormes de Portugal. Olha só que pergunta legal, até porque essa semana teve um terremoto bem grande, de 7,3 na escala Richter. Só que foi bem longe de onde eu moro. Na região que eu moro, é uma região meio que privilegiada. A incidência de terremotos é bem baixa. Por isso, esse terremoto que foi em Fukushima, que é bem longe de onde eu moro, não foi sentido por aqui. Quando deu essa notícia do terremoto, muita gente me mandou mensagem, tanto pública quanto privada, no Instagram, aqui mesmo no canal, perguntando sobre esse terremoto. Mas pode ficar tranquilo, aqui não aconteceu nada. E tá certo, não vou esconder que ninguém tá preocupado tanto comigo não, tá preocupado mais com a coleção aí, tá? Mas em todo caso, você que se preocupou comigo, eu estou bem. E você que se preocupou com a coleção, também ela está bem. E se eu já sofri algum terremoto, eu já sofri um terremoto exatamente... Há pouco tempo atrás, creio que mais ou menos uns dois meses atrás, que teve um terremoto de 4.3. E eu vou contar para vocês como que aconteceu. Eu estava no trabalho e mais ou menos um ou dois minutos antes de acontecer, meu celular começou a pitar. E era um barulho diferente, não era um barulho de mensagem Mas eu não queria ver o que, que era, porque eu estava no meu serviço né? E é exatamente um aplicativo que vem nativo na operadora que eu tenho aqui no Japão Que é exatamente sobre desastres, coisas naturais assim E que ele vai de acordo com a região Para mostrar que alguma coisa está acontecendo na região Aí se você falar para mim, o que, que você achou? eu nem percebi que era um terremoto todo mundo desesperado vendo tudo balançando e eu achando que não era nada para falar a verdade eu sou muito desligado né eu não percebi que tudo estava se mexendo aliás eu olhei para o teto e vi que tinha uns enormes canos de ventilação que eles estavam balançando mas eu achei que era outra coisa não era um terremoto porque eu não sentia o chão tremer. Eu sentia mais ou menos que havia uma oscilação, que eu estava tonto, parecia. Então você imagina a cena, todo mundo desesperado, e eu lá, querendo continuar a trabalhar, conversando, normal. E aí quando terminou o tremor, tocou uma sirene, e aí quando a sirene parou, todo mundo levantou e saiu correndo. Quem disse que o japonês é organizado, é calmo, é uma mentira todo mundo saiu correndo e parecia que era um desespero total eu ia morrer porque eu fui o último, fui calmo pra caramba eu não tava nem entendendo que correria toda era aquela então tá aí em relação ao terremoto que aconteceu essa semana foi tudo ok e a coleção também em relação se eu já sofri um terremoto, já sim e eu fui bem distraído, nem percebi Vladimir Batani olá Vitor olá Vladimir Parabéns pelos seus vídeos muito interessantes e divertidos É divertido, todo mundo tá falando, tô me sentindo um palhaço aqui Mas tudo bem, vamos lá Seu canal é um dos meus preferidos Ah, muito obrigado Já fiz essa pergunta algumas vezes e vou continuar tentando É assim mesmo, quem persiste um dia consegue Porque sei que são muitas perguntas que você recebe É verdade, recebo mais ou menos 300 perguntas cada vídeo que eu faço Então vai lá o café é uma bebida consumida em boa quantidade aí no Japão? E as academias de musculação são populares? Obrigado e um grande abraço. Outro abraço para você, Vladimir. Café é bem consumido aqui, sim. Todas aquelas máquinas que você vê nas ruas, todas têm café também. Uma coisa que eu não me acostumo é que aqui no Japão se toma muito café gelado. Isso realmente para mim não desce. No verão até não tem nem muita opção, porque todas as maquininhas só tem café gelado. E aí quando não tem jeito eu tomo gelado mesmo. Mas o café é bem consumido com uma variedade bem grande. Mas eu vou falar para você, o café daqui é um pouquinho mais ralo. Apesar que todo mundo fala que o café daqui tem mais qualidade. Mas eu vou falar para você que eu sinto muita falta do café brasileiro com coador brasileiro, com tudo brasileiro, é fato que dá para você comprar o café brasileiro no mercado brasileiro ou até em mercados japoneses que tem os produtos brasileiros, mas vou te falar que não é a mesma coisa, é verdade você pode pegar o café daqui, o coador daqui, o açúcar daqui é, e misturar lá que não é parecido ele é parecido, mas não é igual, eu sempre falo isso, mas ninguém acredita eu sou especialista em café, porque eu gosto bastante de café brasileiro. E eu sei que o café daqui é diferente, mas é bem consumido sim. Em relação às academias, academias são bem populares. E o japonês não vai muito fazer musculação, eles vão mais para fazer aeróbica, nunca vi isso. E é sério, a grande maioria dos japoneses e japonesas que vão lá, eles são uns palitos. Vocês ficam fazendo aeróbica, eles somem, mas não sei por que eles gostam tanto de ser magro, gente. Mas academias são populares, sim, e quase sempre tá lotado. O maior problema é o valor. Elas são bem caras em relação, por exemplo, ao Brasil. Não sei como tá no Brasil, mas eu acho bem caro. É mais ou menos o equivalente a 70 dólares por mês. Aliás, né, o Japão se ganha bem, mas também tem um dos custos de vida mais altos do planeta. Guarani, olá Isui, olá Guarani. É um prazer acompanhar o seu canal, o prazer é todo meu. É natural um país que tem a cultura rica como a japonesa, em algum nível, influenciar de alguma maneira a vida de algumas pessoas, mesmo elas não sendo japonesas. Mundo afora, no ocidente, por exemplo, há muito do consumo da cultura japonesa, seja em obras escritas, cinematográficas, arte culinária, etc. No Japão, há algo, uma atividade, qualquer coisa, que é de grande interesse do povo japonês e que certamente não é do país? Algo que o povo do Japão abraçou, mesmo não sendo do Japão? Tudo de bom e até a próxima, para você também, Guarani! Essa pergunta é bem fácil. O beisebol. Beisebol é o esporte coletivo mais popular aqui no Japão. E até o nome dos times, eles são nomes dos times dos Estados Unidos. Se joga beisebol em todo lugar aqui no Japão. Tanto beisebol quanto softball. Se você andar domingo pela minha cidade, você vai encontrar várias luzes acesas de longe. Você pode ter certeza. É um campo de beisebol. E também tem outra, né? Apesar de não ser tão popular aí como no Brasil, que todo lugar, todo mundo tá jogando é, futebol, futebol também é um esporte que ficou popular aqui, muito em razão do Zico, que é um ídolo aqui no Japão. Então, o que eu me lembre logo de cara é realmente o beisebol. O beisebol é o que me vem mais à mente logo de cara mas aí eu tenho que pensar um pouquinho mais e fazer uma pesquisa mais abrangente porque deve ter muitas outras coisas que vem de fora né e que o japonês incorpora no seu dia a dia agora tem duas perguntas que são complementares então eu vou ler as duas tá a primeira é do playtronic gamer primeiramente olá isso tudo bem com você tudo bem e você playtronic em seus vídeos você sempre diz que os japoneses, diferentemente dos brasileiros e do povo ocidental no geral, não tem o hábito de colecionar videogames, como também jogos, sendo eles tanto atuais como principalmente os retrôs. Mas o que você me diz a respeito do Fujita, um japonês que mora aí no Japão, onde existe até vídeo sobre ele, onde ele possui uma vasta coleção de games, onde o cara tem jogo desde a cozinha até o banheiro. O que você tem a dizer sobre isso? Desde já agradeço a atenção até aqui. Obrigado e esteja sempre bem para fazer bons vídeos como esse. Até mais. E a outra questão é do meu amigo Paladino Multi Arcade e Sui. Sei que colecionismo retro games não é comum no Japão. Me referindo aos nativos e não estrangeiros. Você conhece algum japonês que curte o colecionismo? Então, vamos lá. Primeiro vamos falar do Fujita. O Fujita ele é um humorista que também é um colecionador de videogames, principalmente de cartuchos de Famicom, que é o NES, são aqueles cartuchinhos coloridos, ele é aficionado por colecionar isso. Então, vamos lá. O que eu falo é que o japonês, em geral, não tem tanto costume de colecionar. Se você pegar proporcionalmente, você não vai encontrar japonês que coleciona. Aí eu respondo a pergunta do Paladino. Eu não conheço ninguém que coleciona ou que alguém que me falou que conhece alguém que coleciona. Proporcionalmente, existe muito pouco. E aliás, a única forma de explicar que existe ainda videogames e acessórios para se vender nas lojas de usados em tão grande quantidade assim é exatamente porque a procura é bem menor que a oferta. E para a oferta ser maior que a procura, quer dizer que tem menos colecionadores. Não quer dizer que não tenha nenhum colecionador. Eu só falei que proporcionalmente tem muito menos. E também o que você falou. Corrobora com tudo isso que eu estou dizendo. Se uma TV ela foi mostrar o Fujita. É porque foi mostrar algo que não é comum e usual. Uma TV nunca vai mostrar algo que é comum e normal. Ela sempre vai buscar o extraordinário. O que é diferente. E alguém colecionar videogames é diferente. Tá certo que ele é um absurdo, ele tem muito e vira uma bagunça ali, mas para o japonês é algo incomum. Tails, fala Isui, Trunks? Trunks, aproveitando a pergunta de um de seus inscritos sobre esportes de tiro e uso de armas de fogo, minha pergunta também não tem nada a ver com videogames. Aqui no Brasil, é comum se ver praças, pessoas de todas as idades, jogando xadrez, damas, dominó, baralho, etc. Aí no Japão, também tem esse cenário ou não? Abraços. Abraço pra você também. Aqui não. Aqui os velhos são hardcore. Eles fazem atividades físicas mesmo. Lógico que eu já vi campos de botia, mas eles jogam bastante aqueles gateball. Aqui chama gateoboro que é uns arquinhos que você tem que passar a bola por baixo deles, e os japoneses mais velhos fazem atividade física mesmo, eu nunca vi tanto velho andar de bicicleta como nesse país, e outra coisa também, jogando tênis de mesa, ping pong, eu estava jogando com os amigos meus, e eu sou mais ou menos assim, que eu joguei na minha escola né, Campeonatos como a Olivisa, por exemplo, que era um campeonato entre escolas particulares que tinha na, na cidade de São Paulo E aí eu estava jogando com meus amigos e eu estava indo até muito bem Até que chegou um velhinho, mas o velhinho ele estava fazendo hora extra. sério mesmo, ele é bem velho E aí ele pediu se podia jogar com a gente, jogar comigo no caso né E eu vou te contar, eu me esforcei pra caramba, mas eu dei o sangue e quase ganhei, ele ganhou de mim então aquelas histórias lá que você vê do Sr. Miyagi, tá certo que o Sr. Miyagi batia em adolescente, quase criança, né? Então era uma coisa bem estranha, mas pra época era legal. Mas realmente, toma cuidado com os velhos aqui do Japão, que eles são bons. Everton Daniel Carraro e Sui. quase não acreditei quando um tempo atrás estava no Direct com o Ricardo numa live e você entrou. Ah, o Ricardo é o Ricardo Games Brasil, eu me lembro disso. Caraca, não acreditei que estava falando com você. Fiquei mudo, cara. Ah, que é isso, cara? Pô, parecia um fã encontrando o um ídolo Que é isso? Nada, não. É Sou um cara comum aqui. Gosto muito do seu canal. E aliás, o único canal que minha esposa assiste comigo é o seu. Principalmente esses que tu fala do Japão. Ela não gosta de jogos. Ah, eu entendo bem essa situação. Trabalho na área de segurança do trabalho. Como é essa área no Japão? Questão de EPIs, normas de segurança e tal Aqui no Japão é bem rígido Na fábrica que eu trabalho é mais rígida ainda Existe um cara responsável por toda essa parte de segurança da empresa Para você ter uma ideia, ontem mesmo aconteceu de uma funcionária amiga minha ter furado o dedo mas nossa, fizeram um relatório, entrevista, a mulher queria ir embora e não deixaram Porque queriam saber de como que aconteceu, como não pode acontecer e todas as coisas assim Os IPIs tem que ter a vontade no setor, eu tenho um monte de luvas aqui para você ter uma ideia E realmente é levado bem a sério Toda empresa praticamente tem um setor responsável por isso e uma pessoa responsável por ter todos os materiais de segurança e todo mundo está respeitando as normas de segurança. Inclusive sempre tem blitz, que a gente chama de blitz, né? Em que as pessoas veem quais locais que podem acontecer algum acidente ou eventualmente pode que aconteça, né? E sempre a gente tem treinamentos para sair, porque aqui é um país que tem muitos terremotos, mesmo não tendo terremotos, como eu falei, sendo uma cidade mais privilegiada, mas mesmo assim tem treinamento. Mais um vídeo de perguntas e respostas terminado. E mais uma vez eu peço para você, se você quiser que eu responda a sua pergunta, responda nesse vídeo. Coloque nos comentários desse vídeo, que eu respondo nos vídeos posteriores. Ah, e não se esquece, me segue lá no Twitter e no Instagram, arroba VitoriSui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo.